por aqui. Enfim, o Brasil todo tá com uma frente fria importantinha, né? E nós estamos aqui, toda a equipe da Casa dos Insights, muito felizes de estar aqui com vocês novamente para compartilhar conhecimento, né? Acho que é a maior riqueza. Vocês vão ver o meu nariz um pouco, minha voz um pouquinho rouca, mas é do frio, mas firme e forte aqui, tá bom? Via bem boas-vindas aqui para Marleninha, Marleninha tá aqui muito bom nossa professora Bruna psicanálise Rio Grande Olha Rio Grande do Sul bem-vinda aqui Fábio também tá repetindo tá resolver a questão dele de acesso do e-mail Ana Bruna Cleonice Denise Eliana ah, vamos ver é, Fábio já consertou o e-mail dele É, só Lá de cá é que eu tenho os nomes das pessoas conectadas. Gente, quem estiver chegando, diga de onde você é, que nem estão fazendo os meninos, tá? E, é, e. E que abordagem você tem, se você já atende online, conta pra nós. Cleonice, Denise, Eliana, Erenita, Fábio que já consertou o e-mail, Franciele, Franciellen. Kelly, Larissa, Leidiane, Lenita, Letícia, Maria Cristina, Michele, Natália, Ricardo, Roberta, Sabrina, Suzana, Valdina, Célia, Gisele e Maria. Gente, sejam bem-vindos. Uh, eu gosto de dar as boas-vindas para quem já chegou, depois, durante o processo, mais difícil, daí falando com vocês direitinho, tá bom? Quem já é a turma, aluno da turma 9, uh, muito bom ter vocês por aqui já, já vamos aquecendo pra gente, uh, já tá íntimo no início das aulas, né? Queridos, então vou começar dando uma, uma retrospectiva mais curtinha, lembrando que se você só chegou aqui nessa aula 3, na Open Class 3, peça o um acesso para assistir a 2 e a 1, tá bom? Hoje, como eu já tenho duas aulas pra caminhar, antes, eu vou passar mais rapidinho, só para dar um, uma, um fecho para a gente caminhar junto, mas você pode assistir com calma e eu recomendo que você assista as duas últimas com calma, tá bom? Eu falei, mas algumas pessoas não escutaram, então eu vou repetir. Quando eu falo do sofrimento contemporâneo, tem gente que falou, oh, não citou fontes, então eu vou repetir porque... Uh, toda toda a parte que eu converso com você sobre sofrimento contemporâneo foi uma conversa pessoal com o professor Gilberto Safra, né? Um privilégio conversar com ele numa mesa muito pequena. Estávamos eu, Marcelo Russo, professor nosso, estavam Andréa Aguirre, né? Estava ele. E ele compartilhando com a gente as experiências e os saberes e as pesquisas sobre o sofrimento contemporâneo. Eu escrevi que nem uma maluca e trouxe para vocês. Depois, quem tiver mais interesse, ele tem, né, vocês sabem da vasta obra que o professor Gilberto Safra tem. A Poética Contemporânea, um livro dele que ele fala sobre o sofrimento também. Então, tá aí a referência que vocês me pediram. Na hora eu falei, mas as pessoas não escutaram. Então, tá aí de novo para vocês, tá bom? Então, hoje, gente, nós vamos estar vendo atendimento online na prática, por onde começar, né? Então, lá vamos nós, por onde que a gente começa. Então, primeiro nós vimos pacientes pós-modernos e antigos psicólogos. Vimos psicoterapia online sem restrições, será? Será que o que é permitido no atendimento online, o que está podendo, o que, que não tá podendo? Uh, hoje, nós vamos ver atendimento online na prática, por onde começar, né? Então, eu já, de alguma maneira, construí um pensar e gostaria de iniciar. Como é que eu inicio? Como é que eu faço? Né? Gente, eu sou a professora doutora Cláudia Cartão, sou doutora pelo Instituto de Psicologia na Universidade de São Paulo, para quem não me conhece. Meu trabalho de doutorado foi a avaliação de eficácia da psicoterapia online psicodinâmica. Foi uma revisão sistemática modelo Cochrane Collaboration. Tá? Se vocês têm curiosidade, vocês podem acessar pelo Banco de Teses da USP. Se vocês têm curiosidade também sobre a teoria, vocês podem é, é, adquirir o nosso livro, que é Psicoterapia Online, Ética, Segurança e Evidência Científica sobre as Práticas Clínicas Mediadas por Tecnologias. Aqui nós temos o nosso livro e nós temos o prefácio do Christian Dunker, né, que é uma honra para nós, tá bom? Marcelo vai colocar pra vocês aí o link de compra, que obviamente deveria ser online mesmo, não é? E aí a gente manda pra vocês, eu faço questão de, eu e Marcelo, de, com certeza, fazer uma dedicatória para vocês também, tá bom? Uh, eu coordeno o curso de prática clínica mediada por tecnologias da Casa dos Insights, agora vai para a turma 9, e eu participei a convite do conselho, do grupo de trabalho de... Uh, grupo de Trabalho de São Paulo, que uh, nós uh, lutamos e construímos a nova resolução 11 de 2018, tá? Eu tenho especializações em educação online, psicoterapia e psicanalítica, dependência química, pesquisa clínica e telemedicina pela Faculdade de Medicina da USP. Sou candidata à International Psychoanalytic Association, né? Aí IPA, sou psicanalista e... Sou International Affiliate da Associação Psicológica Americana. É, pergunta que ainda nós não vamos responder, mas que é importante que vocês já tenham em mente, porque algumas coisas a gente já começa a pensar. Psicoterapia online é para ser cômoda para o meu paciente? O motivo de oferecer comodidade? Então, o paciente está com preguiça e aí ele pede para ser atendido online e eu atendo? Será? Qualquer hora? se ajusta a qualquer tempo, a qualquer hora? Eu resolvi que agora eu quero online. Não, resolvi que hoje eu vou. Não, eu resolvi que agora eu quero online. Será que é assim que funciona o enquadre? A Valdina tá sentindo muita oscilação, tá? É, pra ela. Tá falhando. E acessível ao seu bolso. Será que estudar, se capacitar, ter equipamentos originais, ter uh, programas originais e não pirata ter antivírus original, ter fone reserva e, e, e fone para utilizar, ter, ter bateria reserva, ter um smartphone com pacote de dados que não dá para ser carregado. Será que isso tudo, o Fábio falou para ele, tá ok. Será que isso tudo é mais barato? Ou será que as pessoas estão achando que é mais barato, porque elas pegam o computador que elas já têm, Skype que elas já têm, ignoram o marco civil da internet que diz que é proibido, ignoram a nova resolução que diz que você tem que seguir o marco civil, ou seja, é proibido, não é? E, então eu pego o computador que eu já tenho, com o programa pirata que eu já tenho, com o antivírus que veio que eu baixei no Baixa Aqui, e aí eu não me preparo, não faço um curso, não faço plano B, não faço protocolo de emergência, não, não aprendo, não tenho conhecimento teórico, não treino e não utilizo um ambiente seguro específico para atendimentos, como todo mundo deve fazer em toda parte do mundo, que leva a psicoterapia online a sério e a psicologia como um todo a sério. Talvez essa pessoa tenha custos mais baixos, mas a pessoa que se prepara devidamente e precisa fazer os investimentos corretos, isso é mentira, tá bom? Isolde, bem-vinda, Andréia, bem-vinda, Valdino, bem-vinda. Bem Então, gente, eu só vou repetir as reflexões, tá? É fundamental nesse dia de pós-modernidade que o psicólogo e o psicoterapeuta e o psicanalista, tá? Conheçam, avaliem, selecionem criticamente e dominem as ferramentas necessárias para realizar uma prática clínica que dialogue com a sociedade em que a gente está inserido. Né? Então, nós estamos na pós-modernidade, os nossos pacientes também. Nós precisamos, como profissionais, também estar. Tá? Eu falei com vocês sobre a internet, como ela, ela destruiu a antiga autoridade condominial dos mestres, como a gente aqui está aqui juntos e o que, que nós estamos fazendo aqui? Cocriando democraticamente, sem um custo adicional, com pessoas de várias partes do, do país e do mundo, cada um nos seus respectivos países e cidades, muitos nos seus consultórios, então isso já é telepsicologia, ok? A telepsicologia, gente, é nada mais é que a entrega de serviços psicológicos e de educação continuada e de supervisão uh, aos colegas mediados por uma tecnologia por meio da internet, então isso aqui já é telepsicanálise, telepsicologia, tá bom? A está tá com problema com a qualidade da imagem para ela. É, então, nós já sabemos, gente, que nós temos uma relação, enquanto homens, gigante com a tecnologia. Eu combinei com vocês como a gente, num trabalho de Turner e Munoz, ele mostra como a gente muda a maneira com que a gente existe no mundo a partir dos dispositivos que existem para ampliar as capacidades do nosso corpo. Então, na medida em que eu passei a ter controle remoto, eu parei, a televisão não precisou estar colada em mim. Na medida em que eu tenho um smartphone para mandar a minha máquina de lavar começar, eu não tenho que estar em casa para usar. Né? E muitas coisas assim. É uma questão com a imagem, acho que dos slides, talvez, e a minha que parece estar tá oscilando na captação. Uh, o que, que a gente observa hoje, então? Que no paleolítico a gente tinha ferramenta de pedra, no mesolítico a gente tinha sociedade coletora, no Neolítico, a gente passou a ter comunidade assentada e só possam, poder, podíamos estar assentados porque tínhamos objetos cortantes para arar a terra, tínhamos fogo para ah, assar a carne, então podíamos estar assentados vivendo em grupos e não em cavernas noma, noma, de forma nômade, ok? Então, se não fossem esses artefatos, esses utensílios que são tecnologia, tecnologia não é só informática, tecnologia é tudo que expande a função do nosso corpo, sim? Então é importante que a gente saiba, a gente vai modificando o jeito de existir no mundo, o jeito de nos sentir no mundo, a partir da forma que a gente, uh, de tudo que a gente observou, tá bom? Tem alguma dificuldade de travamento um Não é Facebook ainda, tá? Ok, amigos do Facebook, nós estamos dando uma atualizada no YouTube para as pessoas não ficarem sem o um pedacinho da nossa informação, tá bom? Não é justo com eles. Então, nós estamos atualizando e a gente já retoma. Contra isso, tem um tempinho a mais com o slide que está no fundo ali. Para observar essa relação que nós temos e todos, né? Temos com as tecnologias. Como a gente mudou com o smartphone, não é mesmo? Quando a gente, como a gente mudou é, na forma de se comunicar com os utensílios que a gente dispõe, né? e como ainda continua a grande dificuldade, a habilidade de escutar. Né? A tecnologia tanto pode vir aqui para nos ajudar, como pode vir para só precarizar mais a forma que a gente entende como comunicar. Que bom, voltamos. Eu, eu parei, tá, gente? para vocês não perderem nada. Quando a colega sinalizou para mim que deu uma instabilidade, eu parei para vocês não, não perderem nada. Então, nós estamos aqui do mesmo jeito, no mesmo slide, eu não mudei, não, tá? Não se preocupem, não foi nada perdido. Então, gente, hoje a gente vive no Infolítico. Todos nós, né? Infolítico, Sociedade de Informação ou Sociedade de Tecnologias de Informação. Né? Nós estamos num momento novo, né? com grande velocidade de dados. E onde nós temos muita velocidade de informação, a velocidade com que ela é transmitida também é, é, é fatal. Antes a gente levava meses para ter acesso a uma pesquisa, hoje ela é publicada em tempo real, você já tem no preprint, ele já chega para mim, né? os colegas mandam, Cláudio, eu acabei de estar tá liberado, para publicar. Então, estão aqui, em tempo real, é tudo muito rápido, né? E nós temos essa democratização maravilhosa do conhecimento, lembrando que a democratização verdadeira só existe quando nós temos uma democratização do acesso à internet. Senão é uma hipocrisia eu dizer que tudo está na internet, mas nem todo mundo tem internet. Então, a nossa luta, também por uma psicologia acessível para todos, é que a gente tenha internet em todos os cantos e que ela seja gratuita porque as pessoas de fato vão estar inseridas e a desigualdade em, no alcance tanto a tratamentos quanto a informação, quanto a educação vai ser de fato reduzida então como seres humanos nós temos muitas coisas aí então nós sabemos que é um, é um avanço tecnológico contínuo e os seres humanos vão transcender as limitações do seu corpo e da sua mente e vão transformar a realidade em que eles vivem Vamos saber também que essas formas de, de, de tecnologia de informação vão interferir na atividade das pessoas, vão interferir na organização social, vão modificar a forma como as pessoas compreendem o mundo e, e a forma de existir nesse mundo e seus papéis nesse mundo, né? e a transmissão dessa compreensão também vai mudar. Hoje nós estamos tendo um mundo com hiperfuncionalidade, hiperrealidade e muitas palavras vazias. Quanto mais rápido a gente faz, quanto mais a gente faz e faz e faz, vira uma máquina de fazer, mais, entre aspas, o nosso valor é lido como a gente ser uma pessoa que produz e que entrega. E mais com perda de contato com a gente mesmo, a gente vai tendo. A gente também, gente, viu que a tecnologia ela é marcada pela presença humana, né? vimos que a tecnologia não vai determinar a sociedade, ela vai incorporar, e a sociedade não vai determinar a inovação, ela vai utilizar. O que tiver que surgir, vai surgir, porque surge de uma necessidade que antes não se tinha. Então, não se, não se teria um Uber se a gente não tivesse uma falha em transportes, e um predomínio hegemônico de taxistas cobrando o que quisessem. Então, há sempre um, uma questão social a ser resolvida, e aí surgem as startups e propõem com a tecnologia algum tipo de avanço. Mas você não é obrigado a usar Uber, eu não sou obrigado a usar Cabify, eu posso usar táxi se eu quiser, né? Então, isso que é interessante, criaram um o WhatsApp, tá? Mas eu resolvo se eu vou falar com os meus filhos dentro de casa no WhatsApp ou se dentro de casa o WhatsApp não vale. Tem que falar pessoalmente comigo no WhatsApp. Então, é isso que a, a Vieira quis dizer conosco, né? Ela quis dizer, nós somos pessoas ativas dentro desse processo. Nós não somos passivos. as pessoas não vão enfiar na gente e a gente não pensa antes de usar e de determinar o que é saudável para nós. né? Temos que lembrar ainda mesmo que nós temos uma capacidade de discernimento coletivo, como o Ponte Oliveira falou, então nós somos ativos, determinantes, temos direito a refletir a partir dali pensar se serve ou não para nós, quando serve. E se nesse momento eu não estou com vontade, porque eu não quero aprender, não quero me dedicar, mas mais para frente, possa ser que eu tenha vontade, eu tenho que ter liberdade, tanto de atender quanto de não atender. Não tem que ter ah, a pessoa que não atende online e ela é antiga. Mentira. A pessoa que atende. Não. A pessoa tem direito de querer se preparar para atender online, porque entende nesse momento como algo que faz sentido para ela. Ou a pessoa não está afim nesse momento de se preparar e ela encaminha para o colega que está. A liberdade de escolha é importante. Então, gente, nós vamos ter novas tecnologias, temos pacientes pós-modernos, temos novas subjetividades, mas será que nós somos antigos? Ou será que nós estamos caminhando junto com todo mundo? Eu falei com vocês que na, a, a psicologia surgiu na Revolução Industrial e o impacto que a gente tem hoje com o surgimento das novas tecnologias de informação e comunicação pelos historiadores é muito maior na sociedade a transformação do que foi quando a gente tinha a revolução industrial. Então vejam o tamanho do impacto a que nós estamos sendo submetidos e o tamanho do desafio que nós temos na medida em que nós estamos vivendo essa transformação em tempo real, estamos tendo que nos adequar, aprender e atender as pessoas no meio disso tudo acontecendo. Então Nossa tarefa nunca foi tão desafiadora, tão difícil e tão importante que as pessoas estão sofrendo. Né? temos várias as famílias eram tradicionais as pessoas tinham suas aqui ó, as pessoas tinham suas funções não é mesmo todo mundo sabia quais eram as suas funções o que fariam o que não fariam né e agora a gente tem 20 alguns gêneros constituições diferentes de existir direitos à sexualidade a expressão de sua sexualidade é, dois pais e uma mãe dois pais uma mãe duas mães dois pais né isso tudo Uh, gerando criação de novos filhos e novos contextos sociais que precisam ser compreendidos, que as angústias vão se dar de maneiras diferentes nos seus entornos, não é? Uh, falei com vocês que a subjetividade é esse campo interno, é esse mundo interno, é essa minha forma de ver o mundo, de sentir o mundo, de perceber as coisas, e ela é constituída a partir do meu mundo externo, então se o meu mundo externo está muito modificado, a minha percepção de quem eu sou nesse mundo, como eu existo e o que eu faço, também está muito modificada. Teremos novos pensamentos, novos sentimentos e novas emoções, decorrentes dessas novas interações que vão surgindo. Falei rapidamente com vocês, na aula eu falo mais tranquilo, não é? Aceleração do tempo, deterioração da vida urbana, ausência de espaço de convivência, ausência de liberdade, com perda de sabedoria, nunca tivemos tanta liberdade nenhuma sabedoria, ausência de perspectiva de futuro e vida asfixiante e sufocante. Temos deterioração de questões familiares, temos perdas de vínculos significativos, tem pessoas que não têm nem um vínculo, tá? Uh, temos excesso de festas como buscas de um momentinho de satisfação, temos organização mental e abstrata sem alegria, falta de contato com a realidade e temos também gente, falsa diversão com muita compra, muito consumo, muito endividamento, que gera excesso de trabalho novamente para poder pagar essas coisas, né? Temos numa, num sentido mais existencial de percepção, não é? Que deixou de ser psicológico, está muito maior. É um psicológico existencial agora. É um para que eu existo nesse mundo. Eu tenho ausência de futuro. Eu não tenho contato com a minha realidade interna, né? Com quem eu sou e, e, e as minhas reais necessidades. E não tenho vínculos significativos que me segurem aqui, entro num sofrimento intenso e morrer não parece tão ruim assim. Daí um milhão de mortes por suicídio no ano passado no mundo. Um milhão de mortes. Então, gente, nós temos uh, dimensões tecnológicas na utilização da construção alterada de mim mesmo. Considerando aqui, gente uso indiscriminado de internet, mais de três horas por dia em redes sociais. Já temos estudos que comprovam que mais de três horas de uso intensivo de internet já são suficientes para causar aumento de transtornos de ansiedade e depressivos leves a moderados. Né? Então, é importante que a gente construa um jeito de existir na mídia social. Me pediram essa aula, eu vou dar essa aula para vocês depois, no um outro dia. E uso é, saudável de redes sociais tá indivíduos que transformam si mesmos em personagem atenção nas clínicas quem você está atendendo seu avatar ou você mesmo e você mesmo quem está lá atendendo é você então é importante que a gente discrimine né a diferença entre falso self e a diferença entre estar exercendo a minha função né então que paciente é esse que está chegando lá para mim é uma coisa que ele conta de fora ou é, tem consonância com quem ele é de fato Vida do espaço virtual mais interessante do de carne e osso. Perda da, da dimensão relacional. Se eu não me relaciono, a minha vida fica sem atualizações. Eu não faço download, porque o download de atualização eu faço no convívio com as outras pessoas. Se eu não convivo com as outras pessoas, eu não sei mais quem eu sou e como eu, eu, eu reajo a esse mundo. E como eu me relaciono com essa vida. Então, por isso fica subatualizado. E nós temos, então, uma solitária virtual, não é? Onde a gente vive sozinho, onde a gente cria uma, uma cilada para nós. Então, nós temos sofrimentos contemporâneos de pós-modernidade, precisamos compreender os sofrimentos contemporâneos e novos dispositivos para poder contemplar esses sofrimentos contemporâneos. E aí a gente diz, o professor Riado Simon diz, qualidade principal do psicoterapeuta não vai ser intuição, não vai ser inteligência, não vai ser a criatividade, né? Não, não vai ser a experiência, a qualidade dele é a compaixão. Então, se eu não conseguir me sensibilizar com um milhão de mortes por suicídio no ano passado, se eu não conseguir mais sensibilizar com as crianças se cortando como nunca, lesões autoinfringidas nunca tivemos tantas, e se a gente não puder entender que essas pessoas que estão sofrendo desse jeito, elas habitam a cibercultura, elas procuram ajuda na internet, se a gente, enquanto profissional, que sabe o que faz, comprometido com ética e com segurança, que não vai causar heterogênia, que não vai causar dano àquela pessoa disfarçado de atendimento, se a gente não estiver no, na cibercultura, se a nossa presença com qualidade, ética e segurança não estiver na internet, o lixo vai estar na internet. E as pessoas que procuram ajuda vão encontrar essas coisas que vocês veem por aí. Pacote de 8 ganha 10% primeira grátis, terceira grátis, chame um amigo e ganhe mais um, cupom de desconto, vc30, te dou 30% de desconto. Essas propagandas são antiéticas, atender sem segurança é antiético, sigilo é pedra fundamental do nosso trabalho. Então, quem atende sem segurança, depois que fica sabendo disso, tem que entender, isso é uma falha ética importante, primária do nosso trabalho. Então, se a gente vai ter compaixão, a gente vai estar onde eles procuram ajuda. Né? Então, gente, nós temos que saber que a nossa função como psicólogos vai ser descrever, interpretar, compreender e, consequentemente, ajudar o paciente que está diante de nós. E nós temos que estar prontos. E nós temos que estar dispostos. Não é porque eu tenho consultório de ar-condicionado, com uma agenda relativamente boa, que a partir dali eu não tenho mais nada a ver com isso. Será? Será que é para eu ver um milhão de... de suicídios e não me ser tocada por isso mais, então o que que tá acontecendo com a gente que a gente está deixando de se importar é porque não é meu filho nem meu neto nem alguém que eu conheço eu não consigo pensar que poderia ser o meu filho que pulou da janela do banheiro ou que ele podia ser um filho meu que tá pulando da sacada do prédio como tá acontecendo aqui muito em São Paulo, subnoticiado, então gente não é porque a vida da gente aparenta estar bem que a gente não pode fazer um pouco mais do que servir a gente mesmo. A gente pode estar em campo ajudando as pessoas que de fato precisam ser atendidas com qualidade, com respeito, com ética, com compaixão, né? não visando lucro. né? Nós não estamos aqui como prestadores de serviço online para vender sessão, nós estamos aqui para fazer uma entrega de saúde mental de qualidade, comprometida com a saúde mental desse paciente e com a história, Pessoal e profissional de cada um de nós. Bem, antes de entrar em epidemiologia, me ajuda aqui, Marcelo. Deixa eu ver só se vocês estão vivos, se tá tudo bem, como é que tá. Né? Na epidemiologia, vou contar para vocês, são 350 milhões de pessoas diagnosticadas com transtornos mentais no mundo. Nós nunca tivemos tanto. A Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, todo mundo muito assustado com os nossos números, né? precisando uh, muito, né? É... Andréia, essa aula você tem que pedir um acesso para ela depois, para você assistir novamente, tá bom? Roberto São Paulo está aqui, capital, escola francesa, seja bem-vindo, né? Nossos irmãos abençoados pelo Lacan, muito do cabeça aberta, está sempre muito bem-vindo aqui, né? A Valdina tá aqui dizendo do desespero que são as ofertas esquisitas pela internet, não é? Programas de livra-se de depressão em três minutos, clique aqui e faça ali. Lembrando, gente, que a gente tem um enquadre é, estabelecido, ok? A gente não tem uma prática a qualquer hora e a qualquer lugar, tudo bem? A gente tem... É, Enquadre pré-estabelecido, contrato pré-estabelecido, responsabilidade que é nossa, tá? A Adriana tá aqui contando pra nós que vai mudar de país e que não vai abortar a prática. Faz muito bem, Adriana. A gente é procurado por muita gente assim. O Roberto Lacan é um cara aberto, né? Choca as pessoas porque ele é muito aberto. E eu falo que eu ainda vou fazer mais uma análise lacaniana alguma hora dessa. Tem ter um jeito de ver as coisas para mim é fantástico que abre o campo da gente percepção. mas vamos lá né assunto para outro dia né Robert então gente nós temos aqui que a depressão ela é ela foi até 2010 não é os transtornos mentais e comportamentais foram responsáveis por um né de cada quatro anos perdidos deixando as pessoas incapacitadas ou seja não é só o início e o fim é o quanto essas pessoas ficam destruídas em suas capacidades inerentes, o quanto o pai não volta para casa, o quanto o marido não consegue sua atividade produtiva, então perdemos o um marido, perdemos um pai de crianças, perdemos uma criança depressiva, perdemos por suicídio, perdemos por falta das capacidades, que são, é tão intensa a depressão, que vai corroendo o estado de existir no mundo dos indivíduos. Não é? Nós temos também que a depressão já era a segunda Uh, doença, né? Por incapacitação de indivíduos, lembrando que viola direito humano, saúde mental é um direito uh, humano básico que está sendo violado. Nós temos impacto nos sistemas de saúde que ficam caríssimos e temos ônus da sociedade muito importantes, né? Dos 11,2 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão, né? De uma pesquisa nacional aqui no Brasil, então 7, 8% da população tem o um diagnóstico de depressão. 53.6 não tiveram nenhum tipo de atendimento, nenhum, e 46.4 teve atendimento médico, só, tomar remédio, e 83.6 não teve acesso à psicoterapia, não sabe nem do que se trata. Nós sabemos, gente, por pesquisa, a psicoterapia, a psicoterapia, ela funciona, né, no sentido de reduzir os quadros depressivos, a medicação funciona. Mas a medicação, mais a terapia, em momentos muito importantes, muito intensos do processo, faz muito bem e funciona de uma forma sinérgica, de uma forma muito interessante. Então, a gente precisa existir no campo da saúde mental com mais vigor. Aqui é para dizer para vocês que, quem teve esse slide, é muito legal, eu explico ele com calma, voltem e assistam à aula 2, por favor. Só vou dizer que quem recomendou que a gente incorporasse novas tecnologias de, de novas tecnologias de informação e comunicação aos modelos de assistência à saúde mental que já existiam, foi a Organização Mundial da Saúde, não foi a Cláudia, não foi ninguém. A Organização Mundial da Saúde falou, para a gente um, reduzir um intervalo, ou seja, o gap que eles chamam. entre gente que precisa e gente que não é atendido, nós vamos ter que usar a tecnologia para alcançar essas pessoas sempre lembrando, gente, que a tecnologia ela é responsável, ela é segura, ela não é qualquer coisa, não é pegar o computador da minha casa, não é pegar o, a internet de qualquer jeito, não é me preparar e abrir câmera e dizer que eu atendo. Isso não é psicoterapia online levada a sério, tá? Aí eu conto pra vocês a definição de telesaúde e telepsicologia, que eu já falei até um pouquinho antes, né? Eu explico pra vocês que tem programa. Tem tipos que são programas de computador desenhados para um determinado fim. Por exemplo, pacientes soropositivos que apresentam muita dificuldade para tomar medicação, para aderir ao tratamento e muitos casos de depressão de média grave. Então, cria-se um programa só para eles, onde o, o foco já é a questão que aparece sempre neles, com uma baixa, uh, com menos... Uh, Necessidade de que ele se identifique, porque a gente sabe que ele não quer se identificar por forma de preconceito, por exemplo, tá? Temos também todas as abordagens que tem que usar eficácia comprovada, tudo bem? E nós temos, gente, que lembrar que nós fazemos as intervenções psicológicas realizadas uh, por meio de tecnologia. Então, nós utilizamos videoconferência segura, eu uso consultório virtual seguro, né? É um ambiente que, pelo como o nome diz, foi desenvolvido para que a gente ofereça saúde mental da mesma forma profissional que a gente entrega a presencial. E aí, gente, eu falei para vocês como a legislação do mundo já está avançada, como a gente tem muitos guidelines funcionando em Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália, que é quem começou tudo isso, um Código de Ética na Argentina e a nossa nova resolução. Né? Eu mostrei para vocês aqui que o caminho da legislação brasileira foi um caminho bastante longo. Aqui a fotinho para provar que eu estava lá, né? não basta a gente dizer que fez, se a gente não prova em tempos de internet, não é verdade? É... Aí ah, eu conto para vocês né? da legislação do CFP 11 de 2018, 11 de 2012. E aí o que ficou vigorando agora a partir de 2018, né? A partir de 2018, gente, processo de seleção de pessoal, instrumento psicológico, quer aplicar um teste online, não é assim, você tem que ir no SATEPSI, você tem que olhar o que está autorizado para você, você tem que ter seu cadastramento no EPSI para ser um prestador de serviço online. E aí você só vai poder aplicar o teste que for validado para aplicação online. Tudo bem? Tem todo um jeito de fazer a aplicação. Consultas e atendimentos psicológicos, tanto de forma síncrona, tempo real, conversando, ida e volta, bidirecional, como assíncrona. Eu posso mandar um e-mail e você me enviar um e-mail logo depois. Posso combinar com você que eu vou te mandar uma mensagem e você só vai me responder até o dia seguinte. Posso te mandar uma mensagem de áudio, e você pode responder para mim só no outro dia. Então, não é a tecnologia que diz que é síncrono ou assíncrono. Tem gente que diz, não, se é e-mail é assíncrono. Mentira. Né? Se for um e-mail em tempo real, você tem uma sincronicidade interessante. Então, é a, o tempo dado entre emissão e recepção que nos diz se ela é síncrono ou assíncrono. Tá? Danilo da psicoterapia breve, seja bem-vindo também. Supervisão técnica também pode ser feita, lembrando que todos esses trabalhos, para você realizar, você tem que ter um cadastramento no EPSI. O EPCI vai te pedir qual é a sua fundamentação teórica, então espera-se que você tenha feito o curso, aprenda a preencher, não compre cadastramento, não preencha comprada dos outros, né? É uma falha ética importante já no seu cadastramento, se eu não sei preencher, é para eu entender que eu preciso aprender, e depois eu ir lá e preencher. Tudo, gente, tem que ser. Não pode Skype, porque o marco civil da internet já não podia. E a nova resolução diz que não pode atender, tem que seguir o marco civil. E o marco civil é, é claro. E agora a nova lei, nova LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, muito mais uh, uh, repressora, muito mais com as multas já estabelecidas em dinheiro. Então, ficou mais sério ainda. O Brasil precisa acordar e nós profissionais também, para os riscos iminentes ao uso de tecnologias sem segurança. Então, gente, a nossa psicologia vai estar tá na nossa mão se a gente utilizar ética, segurança, consultório virtual seguro, preparo técnico, plano B para falha tecnológica, um, um, um, enquadro estabelecido, pagamentos online... Plano, eh, plano de emergência, não é? que a gente tem que construir para caso de uma urgência, as pessoas se mobilizam. Seleção adequada de pacientes, e sim, muitas coisas nós temos que, que aprender para a gente oferecer com segurança uma prática clínica mediada por tecnologia de excelência. Se a gente fizer isso direitinho, nós temos uma grande chance de revolucionar a, o acesso às pessoas que estão precisando de nós, aqueles 80 e tantos por cento que vocês viram. Se a gente fizer isso de qualquer jeito, pegando os Skype, pegando os WhatsApp, pegando os Messenger, pegando qualquer coisa, sem preparo, é e avisando que eu atendo e atendendo de qualquer jeito, nós vamos precarizar a prática psicológica e psicanalítica com, sem precedentes. E nós todos vamos ser impactados por essa precarização. Então, a conscientização dos nossos colegas é muito importante. Então, gente a eficácia da terapia presencial ser igual à eficácia de uma terapia online, a gente só consegue isso se a gente tem alta tecnologia, profissionais capacitados e ambiente seguro. Aí você vai falar, mas por que que alta tecnologia? Qualidade de vídeo, qualidade de áudio, áudio limpo para escuta, precisa de um áudio limpo. Eu não posso falar um negócio que picota e escuta depois e eu tenho que perguntar, escutou? ou minha imagem some, ou minha, meu áudio some, eu não posso picotar gente, eu preciso ter áudio e vídeo de qualidade para que essa pessoa, eu tenha um, um trânsito uh, fluido, um fluxo legal com a pessoa, tá, com o meu paciente. Se eu tiver áudio ruim, delay, atraso, tremor, eu não consigo se eu tiver falta de segurança o paciente o tempo todo está com medo de que a sessão caia no YouTube ou eu tenho medo de que na minha comunicação com o paciente ele encaminhe essa sessão para outra pessoa ou que ele digite lá como gravar a sessão no Skype clique Enter e grave a revelia de mim ou que ele pega as mensagens que eu troco no WhatsApp com ele encaminha para terceiros né vídeo aí lava-jato vivendo a situação de uma precarização né de ficar isso a internet agora estabilizou. André falou que a imagem agora está top para ela. Que bom, André. A gente tem essa questão da transmissão, de streaming exigir uma que a prestadora nos ajude também, não é? Então, gente, nós estamos aqui. Eu resolvi que eu quero estar tá na internet. Eu resolvi que eu quero ter uma presença profissional. Eu resolvi que eu, eu tô na luta junto com os profissionais da Casa dos Insights, na, na, com os 80 profissionais comprometidos em, em existir na web e acolher o sofrimento contemporâneo, que vai procurar ajuda ali, bem preparados, bem formados, com, uh, pensando que a gente vai ter uh, problemas de internet, mas vamos saber o que fazer, vamos ter ambiente seguro para trabalhar, e aí? Eu estou disposto eu me sinto convidado internamente a ter compaixão pelas pessoas que estão sofrendo e que não conseguem chegar aos meus consultórios, né? aos nossos. o que é importante, gente? a psicoterapia online, ela, ela não veio para como ela está sendo divulgada por aí. a psicoterapia online, ela surgiu para que a gente possa alcançar as pessoas que não podem chegar aos consultórios presenciais. a telemedicina, a telesaúde, a telepsicologia ela surgiu, gente, a partir da, da impossibilidade de chegar ao consultório presencial, S -s -s muitas vezes congelava o Canadá, né o counseling online surgiu por e-mail no Canadá porque as pessoas não conseguiam chegar aos centros, então criou-se no inverno esse serviço de aconselhamento. Uh, na, na Austrália você tem uma região montanhosa, difícil acesso, poucos profissionais, e as pessoas não conseguem chegar aos centros que têm o maior número de profissionais. Nova Zelândia, mesma coisa, né? Então é importante, gente, que a gente compreenda. Ela não veio para competir com a prática presencial. Ela não veio para ser utilizada para competir com a prática presencial. Uh, e ela não veio para ter esse tom ameaçador que muitas pessoas colocam. Ela veio para ser uma oportunização do acesso a uma saúde mental de qualidade para todos, aqueles, principalmente, que não conseguem chegar aos consultórios presenciais, né? A Cecília falou que melhorou a imagem. Que bom, Cecília. Que bom que está melhor. A daiana entendeu que o Skype não são seguros, né? É, eu atendo daiana no consultório virtual seguro. O consultório virtual seguro foi feito lá na época do meu doutorado na USP, e ele já está na versão 3.0, né? Agora quem cuida de todo o desenvolvimento tecnológico é o professor Marcelo Russo, junto com uma equipe de indianos. É, indianos. E eles são muito bons nisso. E agora a gente tem consultório presencial junto com, com consultório online. Porque a mensagem é essa. Não somos psicoterapeutas online, não somos psicanalistas online, não somos... Não, nós somos... Psicoterapeutas, psicólogos, psicanalistas, que oferecem um trabalho de qualidade para as pessoas. Com ética, com segurança e com respeito e compaixão. Sim? Quando o paciente pode vir até mim, é presencial. Quando ele tem uma impossibilidade real, concreta, e não consegue, eu ofereço online. Mas a primeira opção é estar comigo. A, presença, a melhor opção é a presença de corpo porque muita coisa não é dita no silêncio e já está dita. Então é muito mais complicado atender online, é muito mais difícil atender online, né? Dá muito mais trabalho para gente, né? Então é importante que tem, haja uma necessidade para que isso aconteça. Paciente com deficiência, paciente com incapacidade momentânea, paciente com algum tipo de doença que tem dia que tem crise, muita dor, doença crônica, não consegue chegar, paciente que está em químio, e a nossa presença durante a primeira sessão de queima é muito importante. Uh, apoio familiar, quando você tem um paciente de Alzheimer, os vários parentes estão em vários lugares diferentes, o pau come, ninguém chega num acordo. Né? Então, assim, várias são as possibilidades da gente atender as pessoas online. Né? Mas tem que haver uma real necessidade, tá bom? Uh, é muito importante, não é para qualquer coisa, nem de qualquer lugar. Então, a primeira coisa é isso, psicoterapia online é uma coisa que é empregada num determinado contexto de necessidade. Psicoterapia presencial é outra. As pesquisas só comparam porque a gente pega o que funciona e mede o resultado com aquilo que a gente ainda não sabia antes. A gente mede a vinculação e a gente já sabe que a vinculação se dá tão intensamente em scores de 3 a 5, no máximo de 5, para as duas em momentos semelhantes. Então, se o colega for um bom terapeuta, se o colega for uma pessoa empática, que tenha uma qualidade de holding, de acolhimento, de reverie, ele, ele faz o holding dele presencial ou online. Mas se o colega é ruim, ele não vai conseguir nem presencial, quanto mais online, que é muito mais difícil. Por isso eu digo, não existe atendimento online se o um colega não foi treinado antes e não teve uma experiência mínima em presencial. É importante que ele entenda com tudo que pode acontecer no atendimento online, presencial. Só assim ele pode migrar para o online com segurança, porque ele sabe o que ele pretende fazer. Mas ele tem que encarar o rojão de frente no presencial, tá? Então, gente, o que que acontece? Nós sabemos que por relevância, né, nós temos que a depressão em 2030... Ela vai ser a segunda doença que mais incapacitará as pessoas. Nós já estamos em 19, certo? Então, ela vai ser a doença rapidamente, gente. Esses números estão se perdendo, infelizmente. Ela rapidamente vai ser a doença que mais vai incapacitar as pessoas. né E é uma doença de saúde mental que depende muito de nós, tá? É, nós sabemos a necessidade. Nós temos novas subjetividades sendo formadas a partir de novos entornos sociais, culturais, relacionais, que são mediados pela presença de recursos tecnológicos. E nós já sabemos que precisamos estar munidos, né, porque essas ferramentas nos auxiliam a propor formas de atendimento que deem um pouco mais de suporte aos sofrimentos contemporâneos que estão se apresentando para nós. né? É, Valdina, eu uso, nós vamos usar o consultório virtual seguro, né? Depois você pode, quem estuda, quem faz o curso com a gente, já treina nele no consultório virtual seguro, já treina com os colegas, já treina as principais falhas tecnológicas, treina que tudo tem que dar errado nos treinamentos, para que quando aconteça no atendimento presencial, você saiba o que fazer. Então a gente vai usar o consultório virtual seguro, tá bom? Então, gente, nós já sabemos da relevância, da nossa necessidade, nós já sabemos uh, da necessidade de existir, né? Nós já sabemos. Então, mediante isso, nós temos que saber evidências científicas, né? Temos que saber o que a evidência conta para nós, o que eu posso falar ou não. Ou seja, aliança terapêutica, ou transferência positiva se dá nas condições que eu disse para vocês, preparo técnico, segurança e alta qualidade. Da mesma forma, né? nós temos regulamentação nacional e internacional, mas por que internacional, Cláudia? Porque eu, eu tenho que respeitar a legislação de pacientes se encontra também, né? Tenho que dominar a tecnologia que eu pretendo oferecer, tenho que ter um plano bem caso de falha nesse tipo de, de dispositivo. Então, eu tenho que saber que eu tenho que ter dois fones de ouvido, eu tenho que saber que eu tenho que ter uma internet reserva eu tenho que saber que eu tenho que ter algo que segura a oscilação de tensão, eu tenho que saber medir a minha internet é do paciente, eu tenho que saber como que configura o microfone ou como que ele desconfigurou, o que, que é um navegador, o que, que é um... Então, assim, muitas são as coisas que, que o profissional que vai atender online precisa dominar. Ele não é um amador da vida que abre e-mail e resolve atender. Ele tem que entender o que é um cabo, o que é uma rede, o que é um pacote de dados, o que é um cabo de rede. E as aulas no curso consideram que você não saiba nada, nada. A aula começa assim, esse é um cabo, ele tem dois lados, ele só entra assim. Por quê? Porque tem que haver um, uma, uma caminhada junto para que todo mundo esteja no mesmo ponto do domínio da tecnologia. Então, as aulas são... Gotinha a gotinha sobre tecnologia. Vamos ter que aprender a selecionar os pacientes, gente. Que pacientes podem ser atendidos? Que pacientes não podem ser atendidos? Então, pacientes com desintoxicação de substâncias, de, né, de drogadição, não. Paciente com predominância de funcionamento psicótico, não. Paciente com um histórico claro de uh, agressão a terceiros e de, contra si mesmo, também não pode tentativa de suicídio recorrentes, não pode. É, o CRP pro, proíbe catástrofes, não podemos atender as vítimas de catástrofes online. Ah, enfim, são muitas as condições em que a gente não pode, e tem as éticas. A gente não deve atender online uma pessoa que pode se dirigir a um consultório presencial. O né? ah, um modelo muito interessante é o um modelo híbrido. Uma vez a pessoa se desloca, a outra não. E aí a gente tem um dia que ela foi, voltou, levou as, o percurso e a outra ela atende online para que ela não tenha que fazer isso e possa ter frequência com você. Então é muito interessante o um modelo blend, misto ou, ou híbrido, tá? Construção do, do enquadre. O enquadre também vai ser diferente, gente. No consultório virtual seguro, não é que nem escape Skype todo mundo liga. No consultório virtual seguro, eu abro a minha porta, eu agendo, o paciente confirma, ele recebe lá uma mensagem: a doutora Cláudia agendou para você, é, aí ele clica para confirmar. Aquilo existe como um compromisso no meu calendário. Então, meu calendário tem Fulano presencial se tem um, prédio, um edifíciozinho, Fulano online, fulano, as coisas vão assim, né? É, e aí é importante que a gente uh, tenha uma agendinha que conte para nós da pluralidade que está sendo a nossa vida hoje, né? Então eu mando esse convite na hora da sessão o consultório virtual seguro já checa a tecnologia sua e do paciente checa áudio, checa vídeo, né? Se o microfone está funcionando, se a imagem está boa e ele mede a internet preventivamente. Se isso tudo estiver pronto, aparece um... Uma, um Começar a sessão, iniciar a sessão, o paciente clica e entra. Se alguma coisa já deu problema, o sistema já faz um diagnóstico para ele e já propõe algum tipo de solução para ele. né Isso foi muito bom na versão 3.0, porque na anterior a gente não conseguia. Dava pau primeiro para depois a gente resolver. Tinha um diagnóstico, rodava e consertava, mas era ruim ter primeiro um problema para depois gerar uma solução. Agora a gente preventivamente checa. E isso foi muito agradável para o paciente e deu mais tranquilidade para o profissional também, né? O enquadre, gente, tem o horário, tem o fato de eu chamar, tem a seleção inicial, tem uma entrevista que é importante para eu saber se eu posso ou não discriminar o que eu vou fazer ou não. Eu tenho o contrato, que o CRP pede que você discrimine aquilo que você pretende oferecer. Nós temos termo de encerramento, tem, temos um termo que a, a gente encaminha o paciente para o atendimento presencial em caso de mobilização. Uh, nós temos a questão do pagamento dos honorários, como vai ser feito. Tem uma fatura profissional que você tem que enviar. Tem a questão de você, muitas vezes, se for receber por fatura de cartão de crédito, você tem que declarar todo o valor que você está recebendo, né? senão você tem um problema com a receita. Então, assim, são muitas as coisas. O que fazer em, em caso de falha tecnológica? O que, que a gente combina com o nosso paciente, que opções a gente já deixa prontas. A gente precisa fazer um plano, plano uh, de emergência, né? caso do paciente sumir, desaparecer, alguma coisa acontecer, quem eu chamo, quem é o contato, o que combinei, como é que eu faço isso, para não assustá-lo, para ter os dados. Então, é, são muitas as coisas para a gente providenciar neste enquadre, tá bom? protocolo de emergência, eu combinei com vocês, recebimento e pagamento online e nós temos que treinar gente. Ninguém compra o divã, abre a porta e vira psicanalista. Quantas horas de, de estudo, quantas horas de supervisão, quantas horas de própria análise pessoal, de passar pelo processo, então pra, pra gente ter uma validação interna como um profissional que atende com seriedade, com ética, com domínio da técnica, eu também tenho que treinar. Eu treino a internet oscilar, eu treino perder a imagem, eu treino oscilação de áudio, eu treino fone de ouvido queimar, eu treino, sabe, eu tenho que treinar. Eu treino paciente difícil, eu treino paciente que me pergunta tudo, por que que tem segurança, por que que não tem segurança, por que que é isso, por isso aqui, paciente que reage negativamente às coisas que a gente pede. Então, muitas coisas são importantes. Queridos, vocês estão vivos aqui? Eu tô no meio ainda aqui, hein? Me conta se tá tudo bem, se tem dúvidas aí para vocês, tá bom? Aí, gente, nós temos que selecionar os equipamentos e definir, né? Ah, vou atender no consultório virtual seguro, então eu tenho que definir minha tecnologia, eu tenho que definir qual é o meu programa de mensagem segura, criptografada, que eu preciso usar. Tudo isso tem que estar definido previamente. O profissional tem que estar preparado para as coisas que vão acontecer com ele, não tendo que se virar num improviso absurdo em tempos de saúde mental de qualidade, tá? Aí, gente, eu tenho que ter a minha fundamentação, né? Fundamentação teórica é um conjunto de teorias que dão sustentação a mim para que eu entenda o que eu estou fazendo, que tipo de entrevista de seleção eu faço, que objetivos eu tenho, o que eu estou norteando, que screening, que varredura eu estou fazendo, eu, que, como que eu checo, como que eu registro tudo isso, para ter claro que eu fiz esse processo. Né, de seleção de pacientes, não basta fazer, eu preciso selecionar e deixar claro ali e redigido no meu prontuário. Por isso que o consultório virtual seguro tem prontuário online, para que você possa fazer esses registros. Tem um campo do paciente, para os aspectos de saúde globais dele também, né? Então é importante que a gente tenha essas coisas, né? E aí, gente, depois disso tudo, já sei a relevância, já conheço a necessidade, já estou capacitado nos 10 itens, domino a tecnologia, entendi qual a minha fundamentação, aí eu posso estar tá habilitado. E se eu me sinto habilitado, esse percurso inteiro aqui, gente, a gente leva 4 meses, relevância, necessidade, capacitação, incluindo treinamento e domínio de tecnologia, até a fundamentação, a gente leva quatro meses com vocês online. 100% online, no campus virtual, mas são quatro meses de muito trabalho. O curso é difícil, o curso não é faça aqui, clique ali. É um curso que exige de vocês, então só faça se você tem disponibilidade para ler, para escrever, para assistir aula, para fazer tarefa, para participar de aula ao vivo que nem essas aqui, né? São oito aulas ao vivo com dúvidas. Eu respondo cada uma, a professora Marcela responde cada uma, são 11 colegas trabalhando com vocês, dois no setor de acolhimento. São mais orientadora pedagógica, mais oito uh, professores tutores fazendo a, o caminho de aprendizagem com vocês, as trilhas de aprendizagem, enfim, muita coisa precisa ser feita. Não é um cursinho qualquer, não é um, um cursinho que eu sento e vou clicando e finge que assisti. Vocês vão ser avaliados, vocês vão ter campo para dúvida. Eu estou dando uma paradinha aqui porque tá, o sistema está atualizando e as pessoas que estão no YouTube estão ainda sem mim. Pode continuar. Voltamos. Então, gente, é, é importante isso. Quantas coisas a gente tem que providenciar para que a gente possa fazer um trabalho correto? Então, o colega chega sabendo atender presencialmente, mas ele tem que se entender uma pessoa que entrega o serviço mediado por tecnologias com total segurança com Ética com qualidade, com domínio de tecnologia é um trabalho grande para a gente fazer, não é um trabalho importante, relevante e que a gente leva muito a sério. Né? Eu dou aula na pós-graduação desde 98, dei aula na psicoterapia breve psicanalítica. Dez anos, então a, a história de, de construir uma capacidade como colega né? é muito difícil, né? Andréia, volte mais, querida. Então, nós temos gente. É, preenchi o cadastramento no IPC, depois que eu terminei o curso, vocês vão ter uma aula específica. Ah, eu vou assinar o Constrói Virtual Seguro e eu vou fazer o cadastramento do IPC. Fiz o cadastramento do IPC, aí eu divulgo, eu vou ter uma aula só sobre divulgação do meu trabalho de forma profissional. E aí eu tenho como ter uma presença na internet, como ter uma página profissional, como me relacionar com os Face amigos, como é que eu faço as coisas. É importante que eu saiba essas coisas, tá? Uh, pra eu poder diferir o que é uma página pessoal de uma página profissional, né? E aí, gente, então, depois disso tudo devidamente habilitado no conselho, divulgando meu serviço direitinho dentro do código de ética do conselho de classe, isso implica também os psicanalistas, você pode, então, começar a nos ajudar a reduzir a demanda gigantesca que a gente tem de pessoas sofrendo muitíssimo e que precisam da nossa ajuda profissional com ética, com segurança e com qualidade. Queridos, estão aqui também as nossas é, canais de dúvida, né? O 949400065 ah, é muito importante. Ah, outras dúvidas, outros momentos, outras sei lá. Então, em outro momento surgiu uma dúvida. Um colega me fez uma pergunta e eu não sei explicar. E eu gostaria de perguntar, fiquem à vontade, o canal é aí. Vocês podem seguir a Casa dos Insights no Facebook, o canal do YouTube no Facebook, é, o YouTube da Casa dos Insights, nós temos o Instagram da Casa dos Insights, tem o meu pessoal, Cláudia Catão, com assentado agudo no ar, pode adicionar é, de terapia online e cavalo. Vocês podem participar junto comigo também. Lembrando a vocês que vocês podem também, tá gente, é, ter um acesso maior à nossa obra utilizando adquirindo o nosso livro de psicoterapia online que está aqui, né? E é muito importante também, gente, que a gente discrimine a qualidade do nosso curso, não é mesmo? Um curso não é um apanhado de vídeos, um curso não é duas pessoas que resolvem que vão dar aula. Um curso é um conjunto de professores que tenham coordenadores pedagógicos experientes que construam um programa pedagógico, né? não é grava um monte de vídeo, um pacote e manda. Tem uma trilha de aprendizagem construída, nós temos o nosso programa pedagógico da formação em práticas clínicas mediadas por tecnologias, ela foi elaborada previamente, ela anda em linha conosco, ela é rediscutida e revisitada, tantas vezes quanto necessárias né? e constantemente atualizada, né? e, então é muito importante. Que a gente siga né? então meu, Cláudia Catão, vocês seguem lá meu Facebook, Cláudia Catão também, com acento agudo no ar né? no Cláudia né, gente? então é importante estou ah, tô, tô, tô dando um curso, tá, mas qual é o seu programa pedagógico? que nós temos nosso curso copiado em nome, nós temos várias pessoas que vão copiando os nossos cursos, mas é importante que a gente saiba qual é o original, né desde quando a gente está aqui né? doutorado de muitos anos atrás. O livro está aí. Então nós estamos na turma 9. Né? Então formamos muitos colegas. Visitem a nossa página, vejam as declarações lindas de um rei dos colegas a respeito da vivência, do amadurecimento, da prática, dos amigos que fizeram mediados por tecnologias. É maravilhoso. Ah, e a gente é muito honrado e muito de ter os colegas que nós temos caminhando conosco. Né? é muito legal queridos, eu tô aqui para vocês verem se vocês têm mais alguma dúvida né? se tiver, pode fazer se você quiser reassistir depois, assista, peça para Maria se exato, no setor de relacionamento né? no 11 9494 00065 11, aqui em São Paulo 9494 00065, então se vocês têm outras dúvidas, gente venham aí peçam para nós, nós estamos aqui para isso, para compartilhar aproveitem bastante, semana que vem temos a última Open Class né? onde a gente vai fechar o conjunto das Open Classes né? que depois começa a turma 9 e a gente se dedica a gente se dedica fortemente né? a Open Class a, a, ao nosso curso e a turma 9, a gente fica por conta deles é, é importante que a gente se dedique a isso, não é? está aparecendo o link curso onde tem 17 vagas disponíveis. Queridos, nós queremos dizer a vocês que nós só temos 17 vagas disponíveis na turma 9, então se você se interessar, você pode clicar em se inscrever, nós temos dois formatos de curso, nós temos o formato para os colegas experientes e temos o formato para os colegas recém-formados. Os colegas recém-formados estavam chateados com a gente e a gente não tinha espaço para eles, a gente criou um outro programa para eles. Né, os new talents ou novos talentos da Casa dos Insights. As pessoas que não têm experiência, elas passam por uh, atendimento supervisionado, presencial e online. E aí, quando a prática está mais amadurecida, aí elas, então, podem atender as indicações que chegam para nós. Se inscrevam, o link está aí para a inscrição. Né, o Marcelo deixou em cima para vocês. E vocês têm também né, o... É curso.casadosinsights.com.br barra turma 9 né? mas tá o um link aí para vocês basta clicar, tem uma aula explicando tem tudo acontecendo aí para vocês tudo bem? eu queria agradecer a presença de todos Albinha, muito obrigada pela sua presença fortaleza forte aí né, Andréia Valdina muito obrigada queridos por estarem até o final aí conosco né? eu já demorei um pouquinho mais e Aproveitem a última, tá bom? Assistam as outras. Aproveitem esse momento para tirar dúvidas. Cecília, beijo para você. Muito obrigada pela presença também. Albinha voltando para nós. Muito bem, faz muita falta. Hilda também. Obrigada pela presença, Hilda. E o link a Valdina está pedindo o link de inscrição. Marcelo vai colocar aí de novo para você, Valdina. E é, é importante que a gente. É, é, estejam conosco na quarta que vem pra gente fazer o fechamento e responder aquela pergunta, né? Será que é mais barato? Será que é para comodidade? Será que a qualquer tempo, e qualquer hora? Será que é assim? Né? Então é importante que vocês mesmos possam responder e ter um julgamento melhor sobre isso, né? É muito importante. Tragam outras dúvidas, gente. É o último dia, vocês podem trazer dúvidas para nós, tá? que a gente aproveita de todas as, de todas as Open Classes, a 1, a 2, a 3 ou a 4, pode trazer outras dúvidas também, a gente aproveita esse tempo que está com vocês. Valdina, tá aí o link, tá bom, querida? Gente, eu queria agradecer as pessoas do Facebook, as pessoas do Instagram, as pessoas do YouTube, muito obrigada pela presença de vocês e nos vemos quarta-feira que vem, a qualquer momento, nas mídias sociais por aí, a gente está conversando juntinho, tá bom? Obrigada a vocês. Até.